Fala pessoal tudo bem com vocês Elvis aqui mais uma vez para estar tá gravando aí fazendo vídeo um conteúdo para vocês só que dessa vez o assunto é muito sério é sobre a PL 2630 para quem não sabe PL é o projeto de lei e ele tá em tramitação ainda bom é, o que acontece Essa, esse projeto de lei ele Vai mexer aí muito com as redes sociais, muito com as, as mídias, né? Como YouTube, Twitter, é, Instagram, TikTok, todas, todas essas mídias que existem e que tem é, criadores de conteúdo. Bom, o que que deixa triste e preocupado, que me deixa muito preocupado nesse projeto de lei, é algumas coisas que você já vai assistir aqui comigo é assistindo o Peter do nerd falando sobre isso né uma esse react que eu vou fazer aqui é desse vídeo que ele postou que ele explica muito bem o que que o que que está se passando mas antes eu peço para que você deixe o seu like comente compartilhe se inscreva no canal e, e quem não é inscrito Aperte o sininho para notificações aí e deixa o like aí agora se você gostar, se você não gostar do vídeo, deixa o dislike e escreva aqui embaixo qual é a sua opinião sobre, a, sobre o assunto. né O fato é que isso vai mexer com, com criadores de conteúdo, com quem aí tem é, vontade de criar e crescer no YouTube. Se esse projeto passar, isso pode mudar muita coisa, talvez até possa culminar no fim é, de algumas plataformas né? do YouTube, do Twitter, entre outras. Não estou falando que alguém deu essa notícia, mas pelo que eu vi, pelo que é, é proposto nesse projeto de lei, tem muita coisa válida, tem sim. Mas tem muita coisa que é absurda, né? É, na minha opinião. Bom, vamos lá. É, você as, assiste esse vídeo e pesque, faça sua pesquisa aí depois. Veja outras pessoas falando ou mesmo ler para você tirar sua própria conclusão. Mas o interessante é a gente ver é, esse assunto. Eu acho que que ele deve ser mais conversado, mais debatido e debatido com a população, não ser votado assim, é, entre aspas, né, a escondida, que não é escondida, mas sem muita divulgação, né. Bom, vamos lá, vou dividir aqui a tela com vocês. Em 1997, o governo brasileiro regulamentou a obrigatoriedade do cinto de segurança em todas as vias do território nacional. A medida fazia parte do Código de Trânsito Brasileiro e não agradou todo mundo. Houve reclamações. Se existisse rede social naquela época, pode ter certeza, gritaria seria alta demais. Só que... Mas aqui tem uma questão. O centro de segurança realmente é algo que salva vidas, né? Mas vamos lá carnaval de 97 e o carnaval de 98, houve uma queda de quase 50% no número de acidentes. Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, a Abramet, mostra que o cinto de segurança no banco da frente reduz o risco de morte em 45%. É estatística. Então essa é sem discussão. Falando em segurança no trânsito, no ano seguinte, em 1998, o governo brasileiro tentou regulamentar a obrigatoriedade de um kit de emergência dentro dos carros. Quem é que lembra dessa? Eu lembro, de verdade. Houve uma grande correria para se comprar esse kit, o preço disparou, surgiram aproveitadores, aí não final das contas o kit era inútil, os profissionais de saúde apontaram que o kit de primeiros socorros nas mãos de pessoas despreparadas iria causar mais mal do que bem, o kit obrigatório então foi removido da lei em 1999, quem comprou ficou com o mico na mão, não funcionou pra nada, então a gente tem aqui galera presta atenção, dois casos em que o estado regulamentou um aspecto da vida do cidadão, no primeiro caso a regulamentação foi baseada em estudos científicos, provocou resultados positivos concretos, as estatísticas estão aí, mesmo com muita gente reclamando, funcionou, no segundo caso a regulamentação a implementação foi baseada em achismo. e aí provocou desgaste na vida das pessoas, das pessoas, inclusive perda de dinheiro. E por que eu gastei esse tempo todo falando de lei de trânsito no vício? Assim, no caso, é, é interessante ele falar, ter pontuado isso, que em nenhum caso foi algo que foi estudado, foi muito, muito estudado e muito debatido para ser implementado e no outro caso foi por achismo e que é o caso que está acontecendo agora que é algo que algumas coisas estão sendo colocadas em cima da hora né enfim continuar vendo aqui sobre a famosa PL 2030 primeiro porque o trânsito da mesma forma que a internet não é terra de ninguém regras precisam ser criadas né? que as pessoas reclamam que não não importa segundo para mostrar para vocês que um governo pode acertar querendo fazer o bem mas também pode errar feio e aí vai ser o fim da internet que raiz é essa tal PL2030? É censura ou é regulação? Deixa eu pular essa propaganda Fala, galera Tranks, Peter aqui. Eu sei que você viu a capa desse vídeo, a tamanho desse vídeo, você tá louco pra comentar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já comentaram, inclusive. Nesse momento, acho que todo mundo tem uma opinião muito forte sobre a PL2030. Pro um lado ou pro outro, não importa. Não tem é, como é, tá não radical. ter, né? É um negócio é muito, muito radical. Eu espero te ajudar a começar a entender agora. Eu só peço de verdade que você assista até o final, antes de você sair comentando. Hora você assistir tá hora vídeo, Calma, relaxa. Assiste o vídeo até o final, paizinho. relaxando, p... Vamos lá, O que é essa tal PL2630, a chamada lei das fake news ou lei da censura para muita gente? Em três palavras. Uma grande bagunça. É isso. O projeto de lei 2630 de 2020 foi apresentado em 30 de junho de 2020 pelo senador Alessandro Vieira, na época membro do Cidadania. Não é invenção do governo atual, ok? O negócio não foi tirar da cartola, não inventaram agora. Pra falar a verdade, o lance nem se chama Lei das Fake News. O projeto recebeu o um nome pomposo, né, de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E qual era a ideia? A ideia era que a nova lei funcionasse como um complemento pro marco civil da internet de 2014. Mas o projeto também veio ali no embalo do combate das fake news nas redes sociais. Bom, três anos se passaram. Durante esses três anos, o texto foi discutido, discutido, discutido, alterado, alterado e alterado. Ao mesmo tempo, né, foi se criando uma polêmica nas mesmas redes sociais que a lei deveria o debate virou polêmica, e a polêmica virou guerra, o que tá acontecendo agora. Ok, Pedro, o que que tem nesse texto, afinal? Em linhas gerais, a PL2630 quer que as plataformas digitais tenham regras claras de moderação e deixem transparentes sistemas de recomendação. Quer que pesquisadores tenham acesso gratuito aos dados brutos anônimos de uso das redes sociais. Quer que sejam identificados os impulsionamentos pagos de conteúdos, quer é ampliar a imunidade... Até okay, tudo bem, redes né? redes sociais. É uma lista grande, vocês né, estão percebendo. Então assim, a maioria das regras que a PL 2030 quer colocar são bastante válidas. Não tem como defender o robô na internet. Se um conteúdo está sendo pago, nessa parte aí eu concordo com o Peter, isso aí seria até mesmo justo. Para ser impulsionado, eu quero saber quem é a matéria paga. Eu quero saber quem é que tá pagando. Uma das propostas dessa PL 2030 é que as redes sociais vão ter que deixar bem claro por que foi que você foi banido ou por que que é só aquela postagem sua foi removida. Isso não acontece hoje. É, essa parte aqui realmente é verdade. Eu não uso muito Facebook, eu não suporto mais. O Facebook é um exemplo claro disso. Simplesmente eles tiram um vídeo e você não sabe nem qual vídeo foi. Você tem que se virar para tentar descobrir o porquê. Não, não é deixado... Muito claro, às vezes, não só o Facebook, mas como outras redes sociais também. E isso tem que ser esclarecido, né? Afinal de, você, afinal de contas você foi punido. Pô, eu faço muita questão que isso aconteça, mas não acontece. E essa proposta de lei vai além. O usuário receberia um canal de acesso para contestar essa moderação da rede social. Outro ponto interessante, ok? Uma conta de autoridade pública não vai poder mais te bloquear. Escrever alguma coisa contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito... Ele te bloqueou, vai ser proibido. Uma conta desse tipo passa a ser de interesse coletivo e ela não vai mais poder bloquear usuário nenhum. Só que a PL 2630 não é só isso. É um balaio de gatos com tudo misturado. Tá bagunçado. Antes de meter bala nas críticas, vamos responder a pergunta. A internet precisa mesmo de regulação? Acho que muita gente vai se perguntar isso. Você não tem que ir longe na internet pra você contar tudo quanto é tipo de... A coisa resposta que é, que é que sim, precisa, mas eu não, não dessa forma. Não. Sabe, eu tô falando aqui de coisa braba mesmo. Vocês sabem o que que é. Eu tô falando de crime! Não é liberdade de expressão, é crime. Perfil de facção criminosa. Foto de gente é. armada com equipamento de grosso calibre. Com arma. É crime. Perfil neonazista com suástica, faca, tudo. É crime. Cenas de violência, consumo de drogas. É tudo crime. Eu não tô falando de deep web, não. Tá nas plataformas. Todas as plataformas. E não se faz nada. Nem governo, nem as donas das plataformas. Ah, Peter, será que o próprio público não regula? É só não ver, é só não encaminhar. É só dar um dislike. Um problema não some só porque você não tá olhando. Pessoas influenciáveis podem se atrair para aquele conteúdo o coletivo de pessoas que pratica aquele crime, aquela barbaridade, vai se sentir acolhida, entende? Vai se sentir validada, vai crescer, e isso sai da internet, vai pras ruas, vai pras escolas, vai pro teu lar. Se as empresas não conseguem ou não querem gerenciar isso, tem que ser algo acima das empresas, tem que ser o Estado. Então a conclusão que eu chego é, alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Mas aí eu também pergunto, essa é a regulação que a gente precisa? A PL 2630 ela surgiu no foco de acabar com as fake news. O que é fake news e o que não é fake news é um tema que todo mundo sabe a diferença mas não existe um consenso, é cada um puxando brasa para a própria sardinha. Tipo, o que é fake news para você é verdade para outra, e, e o que é fake news é para outra é verdade para você. Entende? Então é, é uma coisa subjetiva. Daí o projeto de lei foi sofrendo emendas, edições, alterações, o tempo todo uma alteração. Sem brincadeira, galera, presta atenção. Foram 153 emendas até agora. Muita é coisa, né, meu? Projeto, que cada um fala do que leu. O texto final só foi divulgado na noite dessa quinta-feira, só para vocês terem noção. O que acontece? Cada um quer pôr o seu lado. Você que fez esse barulhão aí na porta, ah, Aí Parece fala minha, não aí, ó. Minha. O que acontece? Cada um quer colocar ali seu trecho da lei e e quer e quer falar, né? Ah, é, eu te ajudo a votar nisso, mas tem que pôr meu trecho ali, não sei o que. Deve ter algo desse tipo aí, né? Enfim. <risos> O tempo todo adianta, vocês sabem. Vocês estão acostumados com cultura pópera né, quando vai adiando um filme. No final o filme foi tão adiado que quando saiu o filme foi uma bosta, né? E você sabe o que, que ficou de fora dessa versão final, dessa PL? As definições de fake news ou discurso de ódio. O que que pode? O que que não pode na internet? Isso sumiu do texto. A tal PL das fake news virou outra coisa. Por que isso? Porque é extremamente complicado chegar num consenso sobre esse assunto, é extremamente complicado. Você não tem resposta. você, você não tem resposta do que que é fake news. Né? Você não tem resposta nem da de definição de discurso de ódio, não tem. Você vai chegar naquele consenso do que é discurso de ódio, mas ele vai muito mais amplo do que aquilo. O que o texto final diz, presta atenção galera, é que as empresas tecnologias, as big techs, vão ter que fazer uma avaliação constante dos rígidos de conteúdo, abre aspas relativos à violência contra a mulher, ao racismo, à proteção da saúde pública, a crianças e adolescentes, idosos e aqueles com consequências negativas graves para o bem-estar físico e mental da pessoa, e relativos ao estado democrático de direito e à rigidez do processo eleitoral." E fecha aspas. Rigidez? Rigidez quer dizer perfeito estado de saúde. Algumas dessas definições são bem claras, outras são complicadas de se entender pra caramba. E aí, o que, que acontece? O né? que, que rola? Isso gera uma insegurança em quem está esperando por essa regulamentação, com certeza, gera. Google, Meta, Twitter, TikTok, eles se juntaram numa carta aberta para reclamar. E adivinha, não existe consenso nem na reclamação, nem eles estão se entendendo na própria reclamação. Eu separei aqui um trecho da carta coletiva. Da... É porque é algo que não é. é se não foi bem debatido, né? É, coisas que foram jogadas né marasmos, assim, né? Vamos dizer. Enfim... as empresas. Pois é, uma carta em conjunto, ok? É sobre a possibilidade dos usuários poderem contestar a moderação das próprias postagens. O trecho diz o seguinte, abre aspas... O receio de uma enxurrada de processos judiciais levará as plataformas a agir menos na moderação de conteúdo, deixando o ambiente online mais desprotegido do discurso de ódio e da desinformação. Fecha aspas. Agora a gente tem aqui outro trecho de outra carta aberta... Aqui que é uma coisa preocupante, né? Por que que acontece? Os caras vão ficar com medo de processo, de, disso, daquilo. E vão tirar, pode até tirar o corpo jurídico do, do país, né? E deixar a Deus dará, vamos dizer assim. E, porque eles não querem tomar processo, não querem tomar prejuízo, tão certo. Fora que vai diminuir muito né, é, os conteúdos, porque qualquer conteúdo que possa ser postado. Vai ser retirado, vai ser removido, mesmo às vezes o conteúdo não tendo nada de, de ruim, vamos dizer assim. Porque o medo vai ser tão grande de ser, sei lá, de, de, de ser de juízo, de ir pra, pra alguma coisa maior que, que, que vão acabar tirando, né? Essa vez assinado só pelo Google. O três dias seguinte. Abre aspas, Sem os parâmetros de proteção do Marco Civil da Internet e com as novas ameaças de multas, as empresas seriam estimuladas a remover discursos legítimos, resultando em um é que eu falei agora e uma nova forma de censura. Fecha aspas. Então, Exatamente. Mesmo, as empresas vão moderar mais ou vão moderar menos. Se decide aí, Google. Eu não entendi. Esse é o nível de caos nesse momento. Você entende? Tipo, também não, né? Eu também não. Vai moderar mais ou E a confusão é tanta, galera, que o relator do projeto, o relator, o senador Orlando Silva, ele resolveu tirar do projeto justamente a parte mais polêmica, a criação de uma entidade reguladora. Porque no texto original, um órgão independente do governo iria oferecer diretrizes né, para as empresas <risos> o cumprimento das regras. Ou seja, que... O nome disso, o nome disso a gente sabe, né? Qual que é o nome disso que eles estão querendo fazer? e é esse órgão, e esse órgão ia fiscalizar tudo. O que ficou no texto agora é que o Comitê Gestor de Internet, o CGIBR, vai ter algumas responsabilidades de regulamentar, mas não vai ter o poder de fiscalizar. Enfim, essa é a parte que tem mais reclamação do texto. É um ponto realmente delicado, muito delicado. Mas sendo uma entidade que já existe ou uma entidade formada né, por diversos segmentos da sociedade, ainda assim seria uma entidade que precisaria de limites bem definidos né, para funcionar sem abusos. É como já perguntava o genial Alan Moore. Quem que vigia os vigilantes, né? Porra, bom demais, né? De um jeito que Quem adiante, que vigia o vigilante? Essa regras, é a questão. Que não tem ninguém para fiscalizar isso. Não adianta nada. Algum tipo de entidade vai ter que monitorar a aplicação da regra. É inevitável. O relator Orlando Silva disse o seguinte, abre aspas: "Há um movimento muito forte para ter uma experiência como a da Anatel, que é uma agência que existe, que regula. Se não tiver previamente definido qual órgão do Estado a dirá para que a lei seja cumprida, restará a justiça. O texto final também abre espaço para a autorregulação das empresas, isso é importante. Eu diria até que o melhor caminho seria esse, exatamente esse. O que a gente tem que ficar atento é no conteúdo dessa regra. Qual é a regra? Ela é clara? A regra é clara? Ela é válida? É como eu disse para vocês, não existem é, definições do que é fake news, do que é discurso de ódio nas versões da PL 2030, que eu li. Sim, eu li tudo para fazer esse vídeo para vocês, inclusive a versão final. Ninguém me contou, ok? Por outro lado, existem várias regras ali que esse órgão poderia regular de boa. Identificação de conteúdo pago, direito de contestação para os usuários, etc. Concordo. O que não tem é fake news na pele das fake news. Pois é. O Google, que tá reclamando da pele de 2030, apontou isso. Acabou se desviando do de seu objetivo original de combater a desinformação. Com certeza. Então o fato é que a legislação no Brasil sempre funciona desse jeito. Alguém... Parece que é algo mais de controle, né? Mesmo do que realmente... É, cuidar da questão de fake news e tal Parece que é algo mais para controlar, né, vamos dizer assim A impressão que se dá Apresenta o projeto, alguém adiciona um puxadinho na lei, entende? Nesse momento começa a troca Isso de... Isso aí eu falei lá Só atrás é o projeto, se tiver a minha emenda. ...e aí quando a gente vê o projeto de lei tá imenso, lotado de coisas que não tem nada a ver É a mesma coisa nos Estados Unidos O que acontece é que uma emenda pode invalidar e viabilizar o, o pacote inteiro Sempre foi assim. E uma das emendas da Pérez é, do Peter, por a que eu vou falar, galera. Ela diz que as empresas de tecnologia devem remunerar o conteúdo jornalístico publicado nas redes. Ou seja, se é conteúdo jornalístico, o, uh, os portais de notícias têm que ser pagos. Você copiou e colou a matéria do jornal no seu perfil? Essa parte eu achei absurda, meu. Você tá divulgando a notícia, você tá divulgando o jornal. Mais pessoas vão estar tá assistindo, entende? como que como que a plataforma vai pagar sendo que ela já está divulgando ela tem que pagar por conteúdo tem que pagar o conteúdo aliás pro jornal para revista pro blog pro pra sei lá para seja o que for isso não existe meu não existe o dono da rede social vai ter que pagar um cascalho pro jornal não existe. Você isso recortou é um trecho de um telejornal e jogou no YouTube, né, pra fazer um comentário em cima, o YouTube vai ter que pagar. Gente, isso não existe. Não. Isso tá errado. É insano, Muito. É insano, é surreal. Muita loucura. Alguém apoiar uma coisa dessa, é surreal. Tem como Alguém apoiar então, isso, não. Não paga. Eu, se fosse o Google, se passasse uma coisa dessa, a partir de hoje, nenhum, nenhum link Nada iria entrar no, nas minhas plataformas, nada. Ou seja, não ia ter mais acesso, não portais nenhum, não ia ter mais nenhum acesso. E esse é o principal é. ponto que todas as redes sociais estão reclamando. Iria acabar com tudo, porque qual a audiência de um jornal hoje em dia? Sabe, isso iria acabar com tudo, ia acabar com o Google, ia acabar com o YouTube, ia acabar com o Instagram, ia acabar com tudo. A gente iria retroceder aí pelo menos uns 100 anos, cara, porque é, é absurdo. E eu digo mais, a lei não só é ruim como tá escrita de forma vaga. Se eu transformar minha empresa numa empresa jornalística, dois anos depois o YouTube vai ter que me pagar para eu publicar os vídeos do Nossa. Net, Net Negócio. O YouTube me dá a plataforma, o serviço Exato, de streaming, a hospedais de Exato, conteúdo, hein. a divulgação da plataforma de publicidade, tudo na faixa mas vai ter que me pagar se eu virar empresa jornalística. A PL 2630 não menciona valores, né? Aponta só que isso deveria ser acordado entre as empresas jornalísticas e os provedores de conteúdo. Como a empresa jornalística vai querer cobrar tubos, né, de dinheiro? Os provedores de conteúdo vão querer pagar nada. Quem que decide? Quem que bate o martelo? A lei fazia o famoso soltei e sair correndo, concorda? A lei fez isso. Tá aí pra vocês, se vira aí. Essa é PL. Ó, oh, que bacana que eu tô trazendo. Galera, então é óbvio que as é grandes absurdo, empresas de tecnologia véio, estão absurdo. surtadas com isso. Isso não faz o menor sentido. Se a PL 2030 passar, as empresas vão ter que ampliar o, os times de moderação. Porra, vai ter que ter time pra caramba rodo. Quase infinito. Olha a quantidade de conteúdo que é. Vai ter que implementar uma série de mudanças tecnológicas, publicar relatórios semestrais pro governo, enfim, tudo isso gera um custo pra elas. Nesse ponto eu até acho que é um custo aceitável, são pontos válidos. Agora, pagar por reprodução de conteúdo jornalístico, essa é a lei que quebra uma empresa ou faz ela sair do país. Exatamente isso. Pensa Provavelmente é o que vai acontecer. do no Brasil, por exemplo. Acabou. Fim. E é aí que a gente entra de novo na questão do projeto de lei Frankenstein. O que que isso tem a ver com fake news? Entende? Ela foi sendo remontada. Por causa de um artigo. Em dezenas de artigos, as empresas de tecnologia estão radicalmente contra a pl 2630. Não tiram a razão delas. Você viu aqui nesse vídeo uma série de prints e imagens de jornais. Faz parte do uso da internet. Não tem como. Eu sei que o trabalho jornalístico é extremamente importante... É o tal do uso é justo, né? Mas esse artigo só vai piorar as coisas, só. Bom, a pl 2630 entrou em regime de urgência agora. Isso significa o quê? Que depois de três anos, não vai mais se discutir o assunto. Eles vão fechar uma versão final do texto e mandar para votação. Daqui para frente é prova tudo ou não aprova nada. É uma manobra muito complicada. É melhor que não aprova nada, nada, porque, porque desse, é desse jeito que, que tá. Mas também tem partes confusas e tem essa parte aí que não faz o menor sentido. O que era para se combater fake news no final das contas. Ninguém nem diz o que é fake news. Tipo, é cheio de ponto que não faz sentido. Infelizmente, esse é um tema que virou fla -flu no Brasil. com praticamente todos os temas. No mundo inteiro, esse assunto foi e continua sendo amplamente debatido. Nos Estados Unidos, já tem o Communications Decency Act pra regulamentar. acho que esse assunto é um assunto que nunca, nunca vai parar de ser debatido. Porque sempre vai surgir pessoas com, de má índole, de querendo aí fazer fake news. Agora... Eles querem ter uma emergência de fechar isso, cara, simplesmente é absurdo, porque uma, uma, um projeto de lei tão sério é, desse, né? E como ele falou, nem se cita, né? Mas nem se cita mais o que era originário do, do, do assunto, né? Já virou uma outra coisa, já tomou uma outra. A situação. ...a da irresponsabilidade das redes sociais. A Europa tá correndo atrás do Digital Services Act com o mesmo objetivo. A Austrália tem o News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code desde 2021. A Alemanha tem o Network Enforcement Act desde 2017. Não é coisa da cabeça de brasileiro. Mas aqui no Brasil a discussão virou uma briga que tem tudo para não ter vencedor nenhum. Bom, essa estrada ainda é longa, né? Pra PL2030 realmente virar lei, ela ainda tem que passar pelos dois casos legislativos. Senado e Câmara dos Deputados depois tem que ser sancionada pela presidência da república. Ainda dá tempo a debater mais um pouquinho o assunto. Existe pressa? Com certeza. Tem muita coisa errada na internet, eu não vou negar isso. Só que não adianta nada fazer uma resposta apressada que acrescenta problemas novos e que não vão resolver nada. Nada que eu deveria resolver, entende? Então nesse momento eu acho que urgência, como estão pedindo, não precisa. Precisa de debate. Precisa definir algumas coisas a mais, porque hoje em dia está causando mais dúvidas, Tá respondendo menos, tá mais difícil de entender do que, do que qualquer coisa. Nesse momento é hora da gente sentar e não pedir urgência. A urgência não faz o menor sentido. Por que, que tem que ter urgência agora? Entende? Bom, comenta aqui embaixo se você concorda, se você não concorda comigo, o que, que você acha dessa pele, mas procura entender. É isso aí. Esse foi o, o vídeo do Peter. E. E aí? Por que urgência agora, né? Essa é a questão. Eu acho. Concordo com tudo que ele falou aqui, não tem que ter urgência, não tem que ter nada, tem que ser debatido muito, porque isso aqui pode simplesmente a, a fazer a gente retroceder. Por quê? E se retroceder, o que, que a gente faz? Vai viver de novo, de televisão apenas, de jornal, comprando jornal em, em de jornal, comprando notícias e outra, é, vai ser fake o que eles quiser né o que eles não quiser não será é isso aí só vai ter um meio de comunicação né não faz sentido nenhum isso bom esse foi o vídeo deixa o like curte comenta e compartilha